lírica, mas só na segunda! Oh! Xiii, o Japão tá perdendo na rinha! É na segunda, hoje é segunda-feira, sua rima é de segunda linha! Oh! Se você não tá entendendo, eu mato antes, durante e após! Eu sou o vocalista, no máximo o jap é minha segunda voz! Oh!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 Ele pra poder ganhar a batalha, fico tranquilo Vou oh, tranquilão meu mano, sabe que aqui eu não dou falha Muito mais títulos do que você Muito mais posturado do que você, meu amigo E só em números nacional que é zero a zero Aí você empata comigo oh! é isso, Ei, e mais mais em 3, 2, 1, ganha! Ei, ei, tô te provando como que cê é menino Por isso agora falei de você fazer um filho Aqui o que você ganhou fazendo o seu improviso Mas eu sou o que Se procura, calilica na garganta oh! Você não tá adiantando Quase meu cabelo Ele tá atrapalhando A diferença agora <risos> vou tá te explicando Daqui a pouco é seu corpo Calírica tá mastigando oh! Leve igual uma pluma, sinceramente, rima que cê não apruma. Perdi pro rei da norte, então assuma: ele é o rei da norte e cê é rainha de porra nenhuma. <tos> todo ganhou <todo mundo> do <tos> cante, dizendo o um nome dos outros. Sinceramente pereceu, cita o nome dos outros, já que não vale de nada o seu E diz que não sei quem, sinceramente, você acha que manda bem? Sinceramente, você é um moleque, claro que eu faço filho, mas ultrassom eu deixo pra minhas treques Aprende que isso é inteligência, você sabe que eu faço rima, faço minha cadência Já era! Vamos pro terceiro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 mas eu tenho um filho e uma filha, o per sua. Sabe muito bem que o Cante vem embaixo de lua. tem um filho e uma filha, Trinity Tyler, Cante e zoa. A diferença é que a mentalidade deles é maior Para. do que a sua. É, isso que ele diz. Falando no proceder, eles mandaram o um Gugu e Gaga queriam rimar até melhor que você. A diferença é que eu te mostro, na rima você não tem vo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 Irmão, eu não sou um iniciante, já que a bater que eu faço pedido, então hoje vai chover sangue. Mas não é só sangue, isso aqui é um estoque vai. Pode trazer o seu guarda-chuva E guardando o porta-lomba aqui, vai chover post-line Na cara desse mano Mas me diz, por que, que agora você é o um cuzão? Por que, que ele parece com o peixe lá do espanta tubarão é essa pista Mas eu vou ser o campeão O beatin é de boca eu sou que é vinho Então olha a explosão É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 Aham, uhum, aham, uh. freestyling! 3, 2, 1, GIMA! Quando eu gimo eu sou genuíno, faço a obra-prima é um pradão mais pesado, mas quem dera fosse em rima Mas Oi! hoje você vai tomar, sabe por que que eu gimo e eu mando bem? Parece o vilão do Sonic, não vai ganhar nem babando meu Eggman Oi! Tá ligado pai, eu vou te bater, cê não se adianta Nesse jogo eu prefiro sou Sonic, mano, eu corro na rampa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 Hoje eu vou afundar a sua cara em São Paulo, oh! ah! São Paulo. Isso que você fala, eu só que nego, eu sou a cara dessas ruas De todas as esquinas, dentre várias rimas, na coisa já ouvi muitas melhores e piores do que as suas, igual muitas melhores e piores do que a minha, só que infelizmente sabe que cê tá sem ideia Eu vim direto lá do sorteio, mostra que os melhores MCs da aldeia estão na plateia oh! Oh! Eu não faço muque, eu não uso look, o Facebook eu não sou bico, mas eu rimo tipo uma aerolita e foda-se o seu truque oh! yeah. Huh. Yeah, yeah.